A gente bem-vindos a mais uma aula aqui no Pera Pera, cursos online de japonês. Eu sou a Elin, professora de japonês, e nesta aula a gente vai falar sobre o okay, que... Deixa eu mostrar aqui, vocês viram que eu tô grandona, olha que legal? <risos> Mas eu vou me diminuir aqui pra poder mostrar, me diminuir, que triste, né? Bom, é... <risos> eu vou mostrar hoje verbos para vocês, olha que legal! Vamos falar sobre verbos e conjugações de verbos, Tá? Essa série de verbos vão ter quatro vídeos, vão ser divididos em quatro vídeos, não muito grandes, é, que a gente vai falar sobre conjugações de verbos, tá? É, esse, esse, esse primeiro vídeo vai ser de uma, uma forma geral, explicar como é que funcionam os verbos, sem falar muito de regras, tá? Então, vai ser um vídeo bem interessante, um pontapé inicial para a gente conhecer uh, o que são os verbos, os doshi, tá? Doce é verbos, Ok. Então vamos lá. O que que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver alguns verbos comuns, né? Verbos que são utilizados no dia a dia é, e as suas flexões no presente e futuro afirmativo, negativo e interrogativo, tá? Então flexão, conjugação, mesma coisa, né? No presente e futuro afirmativo, negativo e interrogativo. Tá? O presente e o futuro, eles são iguais, olha só, que louco, né? No japonês, é, se você fala o presente, ele pode ser tanto o presente ou o futuro, vai depender do contexto, tá? Então, vai ter a diferença só em relação ao passado, é muito louco, né? No japonês, é só título de curiosidade, no japonês existe o passado, tá? O passado, ele é passado mesmo, o restante é considerado não passado, ah, não, passado. É muito louco isso, tá? Por isso que o presente e o futuro é considerado a mesma conjugação. <risos> é muito louco isso. Mas existe a classificação, claro, assim, forma do futuro e tal, existe, tá? Enfim, mas, é, e o que, que a gente não vai ver nesta aula, por enquanto, né? Não vamos focar nas regras, tá? Por enquanto, a gente não vai focar nas regras, mas a gente vai deduzir essas regrinhas juntas, juntos, né? Uh, a gente não vai focar ainda nelas, a gente vai ver na aula que vem, né? Essas regras a gente vai ver uma a uma a partir da próxima aula, tá? É, a gente vai separar nos grupos, são vários grupinhos, né? São três grupos, a gente vai separar em cada aula, por isso são quatro aulas, né? Hoje é uma aula geral e cada aula, a partir dessa, da aula que vem, vai ser em cada, focar em cada grupo, tá? E aí a gente vai ver as regrinhas, tá? E hoje a gente vai meio que deduzir. Essas regras, tá bom? Mas não focar tanto nelas. Por isso, hoje a gente vai focar mais em som, tá? Então, limpe os ouvidos aí, quiserem passar um cotonete aí, fiquem à vontade, <risos> tá? Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre estrutura de verbos. Como é que a gente reconhece um verbo, né? Estrutura de um verbo. Começando no português. Você sabe que amar, comer, partir é? São verbos, né? porque a gente sabe, né, que, claro, o significado, mas amar, né, tem esse ar, comer, né, ir, partir, tem esse ir, né, ar, er, ir são essas terminações, né, que tem essas vogais temáticas e então essas am, a ar, er, ir é o que muda, né, quando a gente conjuga. Então, eu amo, eu como, né, comerei ou comi, partir, né, eu partou, ele partiu, né? Essa essa parte aqui se altera e essa parte aqui não se altera geralmente, né? É a raiz que não se altera. No japonês também existe isso, né? Então, por exemplo, tem essa, essa parte aqui e essa em vermelho. Então, iku, aqui a gente lê iku, iku é o verbo ir, tá? Então, iku, por exemplo, se eu mando alguém ir em algum lugar, eu posso falar né? Ite kudasai ou ike, né, de uma maneira mais informal. Ike, vai. Vai, né? Ike, então o que aconteceu? Tanto ike quanto ite kudasai o que que manteve foi o i, né? E o ku, esse ku, ele se alterou, virou ite ou ike, né? Então, da mesma maneira que amar, né, o, o amar comer e partir, esse é o que se altera e, e é a raiz que não se altera. Mesma coisa com gambaru, gambá por exemplo, eu posso falar gambaté, gambaté, né? Ru", Saiu o gambá, o gambá. O gambá se manteve, né? Gambaté, ou gambare, né? Vai, força, se esforce, né? Gambá, né? se alterou. Shinu", shinu", Morrer, né? Se você manda. Que horror, Mandar alguém morrer. shiné, shiné, Xi Shi? manteve, né? O ne, né? que era nu, virou ne. Ou o maior amor, xindeiro, xindeiro. Né? Virou shin. Você já está morto, shindeiro. Tatakau, né? Tatakae, né? Combata, lute, né? Tatakaé. Né? Então, também mudou a vogal. U, virou e. Tatakae. Né? quando você manda alguém fazer, perceba que tudo vira aí, né, quando você manda. Então, vejam que também acontece essas coisas né? com é, os verbos japoneses. O que acontece é que essa, essa parte final no japonês é, varia bastante, né, tem KU, RU, NU, U e muitas outras formas, né, no, no português é A, E, er, I, só, né. No <risos> japonês tem bem mais. Ok? Então, isso que a gente vai ver nas, nas três aulas e nesta. Ok? Vamos lá. Começando aqui, a gente tem alguns verbos comuns. A gente vai ver na afirmativa que termina com maço. Vocês já ouviram, né? Não é maço de cigarro, não. E... mas e masen. Masen, que é a terminação polita, né? O formal... Negativo, tá? Afirmativa, mas, e negativa, mas sem. Então, por exemplo, ah, gozaimasu, mas, né? Ohayou oh, gozaimasu, já ouviram isso, né? Ou sumi já ouviram, mas sem, né? Então, é essa terminação, ok? Aru, aru é o primeiro verbo que a gente vai ver, que é o verbo haver ou estar para coisas inanimadas, né, então tudo que não é seres vivos, né, então gente, animais, a gente não usa aro para gente nem animais, tá, só para coisas, né, objetos, então aro, algo está, algo existe, né, é, então se eu falo que algo está ou existe, por exemplo, há ah, um... O, a televisão, eu, é, existe uma televisão, né? Tem uma televisão na sala, por exemplo. Terebi, terebi né? Terebi ga arimas. Né? Terebi ga arimas. Arimas. Tá? Então, arimas é como a gente vai conjugar no presente, né? Arimas. Existe, tem, né? Então, existe, tem. Ah, tem uma televisão. Arimas. Né? Arimas. Ok? E se eu quero falar que não tem, não existe, né? Não há. Arima sem. Arima sem. Arimas, Arima Arimas, arimasen. Tá? Então vamos acostumar com esse som. Ah, Arima Arimas, Arima Ok? E cau, cau é comprar. Se eu compro alguma coisa, caimas, caimas. Tá, eu vou escrever tudo em hiragana para ficar mais rápido, tá? Kaimasu, kaimas E se eu não compro? Kaimasen, kaimasen, tá kaimas kaimasen, tá? I, iku, iku, <risos> ir, né? Iku. Ah, a gente viu o iku na, na primeira página aqui, né? Iku. Iku bom se aru virou arimas kau virou ka mas né aru ari kau ka, i. Iku, i, ki iku iki muito bem iki mas é isso mesmo iki nesse caso né Ikimasen. então o que que tá acontecendo nesse caso né essas é, essas essa sílaba né essa, a última letra né a última sílaba que sempre termina se com u né pode ser u o próprio u cu ele vai se transformar na própria sílaba na forma i né então se é ru, vira ri se é u vira i se é cu vira ki tá então aru arimas Kau, Kaimasu iku, ikimasu uhum. é isso que eu tô falando, né, de deduzir tá, e depois a gente vai, vai vai ver a regra com mais calma, tá nas próximas aulas, tá, então aru, arimasu arimasen, kau, kaimasu kaimasen, iku, ikimasu ikimasen, tá vamos ver algumas frases tem bastante, né takusan arimasu, né takusan arimasu, né Uhum. vou comprar isto. Eu vou comprar isto. core vou isto. Eu vou comprar isto. Eu dokoe comprar isto. Eu vou comprar isto. para onde Doko e Eu para onde a Eu vou comprar isto. Eu vou e isto. né que ka. Esse o, vocês lembram, né? Que é a partícula de objeto. Objeto direto, né? Se eu compro, eu compro algo, né? Então, kore isto. Tá? E o takusan é o bastante, né? E agora negativa. Não tem nada. Hum, nani mo arimasen. Nani mo arimasen. Né? Nani é o que? E aí, se eu boto o mo, da ideia de hum, nothing, tipo nani seria algo, né? <risos> e aí MO da ideia de negar o algo, né? Nada, tá? Nanimo. Não vou comprar isto. Koreo kaimasen, né? Koreo kaimas? Koreo kaimasen. Não irei para lugar algum. DOKO-e mo kaimasen. Não, ikimasen. <risos> Dokoe mo ikimasen. Então, o mo aqui novamente, né? Esse mo, ele vai meio que negar a ideia de algum lugar, algo, né? Então, é para onde, né? Para onde, nenhum. Para onde, nenhum. Ou seja, lugar algum, tá? mo ikimase. Outros verbos. Agora, com outros, uh, outros casos aqui. Ó. Iru, iru haver, estar, só que para... Está escrito errado aqui. É para seres animados. Vou tentar arrumar na hora aqui, porque tá. Animados não, eu vou escrever aqui. É seres vivos, na verdade. <risos> Pronto, seres vivos. Então, para seres vivos, né? Então, se é iru, para pessoas, animais, né? Aqui, o que, que vai acontecer? Vai ficar... Atenção. I mas imas. mas Ué, mas nos outros não tinha ficado arimas? Pois é. Esse iru vai ficar imas. E, pois é para complicar nossa vida. E se ficou imas, aqui vai ficar imasen. Uhum, imasen. Taberu Taberu vai ficar tabemas. Tabemas. Uhum? Tabemas. Ah, tabemas. Esse aqui é muito comum. e é o melhor verbo, claro, né? Tabemas eu como. Tabemas, tabemasen. Guardem esse, tabemasen. Tabemas, tabemasen. Tá? Tabemas. Taberu, tabemas. Akeru, abrir. Eu abro alguma coisa, né? Abri um pote, abri uma janela, né, uma porta. Akeru Nesse caso, se taberu ficou tabemas, aque mas Muito bem. mas E aquemasem. Uhum. O essencial. O que aconteceu nesse caso? Todos, vocês estão vendo que todos terminam com ru, ru, ru. Hum. Sim. E nesse caso não ficou irimas, taberimas, Não aquele mas né? O que aconteceu? Ficou simplesmente ignorado esse iru, né? Uhum. Ficou imas, tabemas, akemasu. Sim, é uma outra regra. Uhum. A gente vai ver isso. Né? No outro caso, não é tão simples assim, né? Uhum. Tava achando que era simples. Por isso que a gente se dividiu em quatro aulas. Hi. Então, frases. O nii-san wa ichiba-ni imasu ka? Oni san wa ichiba -ni imasu ka? Seu irmão mais velho, né? onii -san. está na feira? I-e Imasen. Né? i Então, esse ka, ka, é o que vai da ideia de pergunta, tá? É interessante que daria até para eliminar esse, essa interrogação, esse símbolo de interrogação. É... Gra, é, graficamente, poderia retirar. tá? É, porque existe esse K. E mascar, né? Na pergunta, eu tenho que levar o tom, né? E mascar. É, e colocar o K. Não adianta falar itibani, mas <risos> <"Imasu", risos> não faz sentido, tá? Precisa colocar o K. E mascar. Então, a, na interrogativa, precisa do K. Isso que vai dar ideia do, da pergunta, tá bom? Ie imacem. Não está. Tá bom? Ima tabemasen? Né? Ah, aqui. Opa. Tabemasen cá. Aqui faltou. Ó, ó. eu errando. Era pergunta. Tinha feito uma outra pergunta antes. Ó, na hora, né? Arruma na hora. Ima tabemasen cá. Acabei de falar e tinha errado. Ima tabemasen cá. Não vai comer agora? Ato de tomodachi to Tabemasu Né? Ima tabemasen ka? Né? Você não vai comer agora? Ima, agora. Tabemasen ka? Aqui tá perguntando na negativa. Não vai comer agora? Ato de, ato de? é depois. Ato. Depois, tomodachi. Tomodachi to. Com, né? Com, tomodachi, com amigo ou amiga. Tabemas. Vou comer depois com amigo. Uhum. Doa, door, né? Doa é door. Doa o akemasu. Demo, mado o hum, né Então, mado, janela. Né? Akemasen, não abre a janela. Aí, então, imasu, imasen. Tabemasu, tabemasen. Akemas akemasen. Aí, e agora a gente tem outros verbos muito comuns, que é suru, suru. Isso aqui é muito, muito, muito comum. Você vai ver o resto da sua vida. Suru, que é fazer, né? de uma forma geral. Suru. E kuru, kuru, que é vir. Vir, kuru. Tá? Esses dois verbos, como é que vão ficar? Como é que vocês acham? Se hum, vocês quiserem, quiserem dar um pause e pensar aí. tá? Eu vou falar agora, hein? Pausa, pausa aí. <risos> suru vai ficar... Shimasu. Como assim? <risos> shimasu. Shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Hmm. Sim. E chimacém. Shimacém. Shimasu. Ah, Shimacém. E o kuru? Kuru? Uhum. Vamos pensar. Kuru? Kimasu. Muito bem. Kimasu. E... Kimasen. Uhum. que Kimasen. Ue. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, eles são exceções. É, é, é. Eles são chatos mesmo. <risos> o que aconteceu é que em vez do ru virar ri, né? O que aconteceu foi que o su virou shi e o ku virou que. É, esses dois eles inverteram, né, a ordem. Então, esses dois que viraram o a forma i, né? Então, su viroshi e o ku viroki, tá? Então, shimas e kimas. Tá? Eles são as Tá? Então, shimas. Vamos ver as frases. Ato de denwa shimas. Ato de denwa shimas. Né? de novo, depois. Denwa telefone. Denwa suru, telefonar. Denwa shimas. Eu vou telefonar. Eu telefono. Nihongo o benkyo shimasen. Nihongo o benkyo shimasen. Eu não estudo nihongo. Tá. Nihongo 日本語... go. Nihongo é língua japonesa, né? Benkyo estudo. O estudo, né? E benkyo suru é estudar. Fazer estudo. Itsu kimasu ka? Itsu. Itsu é quando, né? Quando. Kimasuka, vir, né? Quando você vem? Itsu kimasuka, itsu mascar. Veja que não precisa do você, né? Masato-san wa kimasen. Masato. Isso aqui é masato. Masato-san wa kimasen. O masato-san não vem, né? Não virá. Tá? Kimasen. Ok. Renxu shimashou. Ó, oh, shimashou é do suru shimasu, shimashou. Aqui a gente tem antes, né, do nosso renchu, vai ter a correção do nosso vídeo anterior. Kaite Vamos escrever. O que, que vocês escreveram, né? mori, sugoi, né? Aqui é sobre karai made, né? É, o é, de ate. Yamanobori, sugoi. Asoko, né? De lá, dá pra ver a cidade toda. Asoko kara mati o. Zenbu MIEMASU mas. Ai, né? Asoko kara de lá, a partir de lá, né? Mati o. Zenbu mas. Dá pra ver tudo a cidade. E o dois, kaite kudasai. De casa até o aeroporto leva quanto tempo? De casa até o aeroporto. DONO kakarimasu ka? UCHI kara koko mate uhum. uchi kara made muito bem uhum. agora exercício desta lição escrevam aí a afirmativa e negativa destes verbos tá tem alguns que não não dei exatamente nessa aula mas vocês podem deduzir tá porque seguem a mesma lógica então den o suru o suru kuru Mote kuru. Mote kuru. Iru. Taberu. Hareru. Ó. O nhão, o jogo onion, ah, <laughs> onion gosta desse verbo aqui. Hareru, kau, au, iku. Tá? Otscalê sa ma deixita. Muito bem. Vocês podem. Tô é, né? Se inscrever no canal. Se estiverem interessados, se gostaram do conteúdo, também deem like, né? <risos> Deixem o seu joinha, o i, né? Se gostaram, e acompanhem nossos próximos vídeos. É isso. E até o próximo vídeo. Matané! <risos>